Oi, mudanças cíclicas na paisagem, vamos para o vídeo 3. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. Nesse vídeo 3, a gente vem vindo numa sequência que começou lá em agosto, a gente está no final de agosto, início de setembro, e a gente está acompanhando passo a passo, vem chuva, vem frio, é, volta seca, calorão, né? E isso tudo interfere diretamente... Na, na paisagem que a gente está é, visitando, interfere nas plantas, interfere no, nos pássaros, interfere na quantidade de comida disponível ou não. Né? Vamos dar uma olhada um pouco mais sobre a sequência disso. É, esse ano parece que não vai ter pez, a florada de ipês a florada que teve três anos atrás, em 2017, quando isso daqui tudo ficou dourado. Mas a gente está acompanhando e vamos percebendo as mudanças e os aprendizados que elas vão trazendo. Vamos ver. Olha aqui um outro pé de amora. Eu fui conduzindo as coisas, as plantas, né? De maneira que aqui na laje da segunda casa, a gente tem acesso à amora, assim como uma visão privilegiada dos IPs a partir do alto. Então, olha que incrível a história, a possibilidade né, da gente estar tá na copa das árvores, na altura da copa das árvores, tendo uma visão que normalmente a gente não tem. A gente está vendo sempre as coisas de baixo. Ah, e aqui a gente tem a possibilidade... De ver as coisas no mesmo nível. Então, ó, os IPs ainda vão dar bastante floro nos próximos dias. E a gente vai acompanhando esse processo. Vamos, vamos ter uma outra visão aqui. Olha os, lagu os laguinhos ali embaixo. O copo de leite, o laguinho, o brejinho ali. Ó aqui o, o filtro, o biodigestor. Um pouco mais embaixo. Olha o sistema de, de tratamento de águas pretas ali, ó. Olha que, que bacana. Né? Ilhas de vegetação de diversidade no meio da seca. Aqui é a, é a cava da biopiscina que está planejada. E que eu larguei, mano. Não, não devo fazer. A não ser que as coisas evoluam de uma outra maneira. Cadê? Cadê você? Cadê você, pequeninho? Oh. Ah, ele que mudou ali de arvorezinho. Então, as flores do, dos ipês, elas são uma delícia, que além de extremamente cheirosas, né, um, um odor muito agradável, um pouco adocicado, o passarinho também adora, porque ele vai e bica na basezinha da flor do ipê, né, e dali ele extrai néctar. E como vem muito bichinho também para usufruir disso, outros passarinhos chegam e vão é, comer esses bichinhos. É, então é toda uma cadeia trófica que, que vai acontecendo. Vamos olhar aqui, opa! Uma florzinha de pé. De perto. Olha que coisa mais linda. Ó, tá vendo que já, já vem os bichinhos? comer aqui ó vamos vamos cheirar ah um dia a gente vai ter cheiro acompanhando as coisas e aí vocês vão vocês vão conhecer o que, que é o cheiro de uma flor de ipê bacana a gente vai voltando ah, deixa eu aproveitar e mostrar aqui para quem não conhece. Esses daqui ó, são os frutos da hora nobis. Olha que coisa mais linda. Eles são meio espinhentos. Tem que tirar os espinzinhos. Ah, e dá para comer? Eu já comi vários e ainda estou aqui fazendo vídeo. Então dá, dá para comer. E passarinho come? Come. Come. E olha, tem bastante, né? Floriu bastante. Esse ano tem bastante aqui. Então a molecada vem e come. E certeza. Tá levando hora para nobis. Pra vizinhança toda. Legal? As trepadeiras ali ó, já tomando conta do telhado. Olha lá no fundo. Outra trepadeira. Essas arvinhas aqui mais verdinha Tudo IP rosa. Que eu plantei na frente da casa. Estou comendo aqui. O frutinho da hora pronobis. É bem bom. Eu já estava indo. Voltei porque. Percebi aqui no meio da hora pronobis. Umas flores de IP. Essa hora pronobis. Ela Ela acabou se enroscando, ela é trepadeira, ela se enroscou num pé de IP, aliás, em três pés de IP. Mas o peso dela tá tão grande que vergou, é, quebrou o, o galho de dois IPs e, e vergou esse aqui. Eu vou esperar os frutos amadurecerem e aí eu vou dar uma boa poda nela é, para começar tudo outra vez. Enquanto isso... Oh, mas o, o tanto que é, que é cheiroso, viu? Bacana. Eu vou, eu vou acabar aproveitando esse fim de tarde de verão, que tem umas coisas interessantes acontecendo. Então, a gente já viu que a grama já respondeu muito rapidamente às chuvas. Né? E agora, algumas plantas começam a responder também à quantidade de água. É como se a água chegasse... Lá embaixo, né? nas raízes mais profundas, e desce um toque para as plantas. né? Oh, acorda aí que, que já está chegando água. né? E aí começa a, a brotar outra vez. Aqui, nosso brejinho está um pouquinho mais seco aqui o nosso laguinho. Tá tudo bem. Então, algumas plantas já começam a lançar seus brotos, né? Porque a água já informou para elas. Já, já tá acabando mais um mês e já acaba a época da seca. Por aí aprendendo essas coisas, observando é muito bom. A quantidade de flores aumenta Apenas de um dia para o outro A gente já percebe que aumentou bem A quantidade de flores Mas ainda parece que não vai ser como foi em 2017 Quando a gente teve uma explosão de flores aqui Vamos aguardar E aqui está nossos IPs Jamais floridos, passarinhada adorando. É alimento, é beleza, é muito legal, né? Enquanto algumas árvores lá no fundo, olha que linda essa lá atrás, já estão lançando suas folhas, folhas novas, já já estamos chegando perto da primavera. Os ipês rosa. Aqui em casa ainda estão sem folhas. No entanto, esse aqui do meio já lançou suas folhinhas. Lá atrás um ipezinho amarelo em flor. E olha que belezinha. Olha que maravilha. Os ipês floridos. Esse aqui o pai ou a mãe de todos os ipês aqui da, da regiãozinha aqui do bairro. Algumas flores já começam a cair, forrando o chão. Olha um belo IP ali embaixo, todo florido, passarinhada. Lá embaixo as maritacas no pé de Amora. Legal, então por hoje é isso. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, um gostei, se inscreve no canal, chega lá no grupo do WhatsApp, a gente tem trocado umas ideias sobre diferentes coisas por lá. Legal? Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!